As flores da primavera, diz Hiraldo. Vocês sabem quais são as estações do ano? A primeira é o verão, o luminoso verão. Depois vem o outono, que é quando as folhas das árvores caem. E aí vem o inverno. Que frio! E a seguir vem a estação que eu mais gosto. É claro, a primavera. Eu fico na maior alegria, porque posso passar uns dias numa margarida ou aproveitar o fim de semana numa bela rosa. Eu posso passar uma temporada com o um narciso ou passar uns claros dias num maravilhoso lírio eu posso preferir morar em uma dália, ou fazer um pouco de turismo numa tulipa o que acham posso ficar todo perfumado Dentro de um lindo cravo. Ou posso passar luminosas tardes no centro de um girassol. E posso ficar pensando que o mundo inteiro é assim. Um lindo e eterno jardim. <risos>